Pegue um dos braços e parafuse nos furos do encosto, utilizando os parafusos intermediários, a arruela e a placa de acabamento. Faça o mesmo do outro lado. Encaixe o encosto já com os braços no assento. Utilize os parafusos maiores para parafusar. Encaixe os pés no assento e pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.